O que faz o um Engenheiro de Telecomunicações? O Engenheiro de Telecomunicações, ele constrói e projeta equipamentos e serviços e telecomunicações. Por exemplo, nós estamos aqui num caminhão de transmissão é, via satélite de imagens e som. Esses, todos os instrumentos que estão aqui, a tecnologia que está por trás desse serviço foi é, projetado e teve acompanhamento do Engenheiro de Telecomunicações. Então o Engenheiro... Além de operar, ele também constrói. Sim, ele constrói, ele certifica, ele analisa, ele, ele acompanha o desenvolvimento de, do produto. É uma secretária, o que, que ela faz? Uma secretária tem atividades diversas. A atividade principal da secretária é colaborar com sua chefia direta, com o seu gestor para que os processos dele possam ser desenvolvidos de uma forma mais rápida e eficaz, organizando a sua agenda, organizando as suas atividades, contribuindo para a organização e acompanhamento dos seus controles, organizando eventos internos e externos, organizando viagens e também armazenando dados, armazenando informações para que nós tenhamos um histórico dos processos, caso seja necessário futuramente. A secretária, então, é o braço direito do chefe? Se não for o direito, é o esquerdo. Porque o nosso papel principal é cuidar das atividades administrativas para que eles tenham mais tempo para poder gerir os seus projetos, poder desenvolver melhor o seu papel, os seus controles e ter tempo disponível para se focar nessas atividades e não perder tempo com atividades administrativas. Me diz uma coisa, Marisa. Que características que são importantes para ser uma boa secretária? Eu imagino que ter paciência seja uma. É importante também que você é, tenha habilidade para se comunicar com pessoas diversas porque você trabalha com níveis diferentes de hierarquia na empresa. É primordial que você seja uma pessoa ética porque você trabalha com informações confidenciais, organização. Em que áreas que o engenheiro da telecomunicação ele pode atuar? Ele pode atuar no campo acadêmico, ele pode atuar no, na indústria, na certificação do, dos instrumentos, na normalização tá? e até mesmo na parte operacional. Então essa área tem um campo bem abrangente para o engenheiro de, de telecomunicações. Para eu me transformar no engenheiro de telecomunicações, o que, que eu tenho que fazer? Um curso superior? Um curso técnico? Aprendo na prática? Como que é? Para ser engenheiro de telecomunicações, inicialmente há necessidade de fazer um curso de graduação, de graduação em engenharia. E ao final desse, desse curso, nos últimos anos, há opção para engenharia elétrica com ênfase em eletrônica. Então, isso daí já é a base para se formar o engenheiro de telecomunicações. No decorrer da profissão, então, há necessidade de se fazer cursos, pós-graduações e especializações em telecomunicações. Qual formação que uma secretária tem que ter? Um curso superior, um curso técnico? Então, a minha graduação é em Comunicação Social pela SPM e eu também fiz letras na PUC. Mas, para a pessoa que seja interessada em ingressar nessa atividade, nessa área hoje, existe o secretariado, ela pode já iniciar no curso técnico ou ela pode ingressar através da faculdade e sair graduada como secretária ou secretário executivo. Falar outra língua é importante? Sim, principalmente o inglês, pois a, a parte de regulamentação internacional, que existe um comitê de regulamentação internacional, onde dita as normas para os próximos, futuros equipamentos e a normalização, é essencialmente em é inglês. Então é fundamental que tenha esse conhecimento. Além de ter a necessidade de estar consultando manuais, uma boa parte dele, são e literaturas também, são todas elas na idioma inglês. O Conhecimento de línguas é muito importante porque você abre o seu leque e você tem como atuar de uma forma melhor. Você pode atender pessoas de diferentes lugares, atender a visitantes. Então é importante você ter também essa é, característica. Right e o mercado de trabalho é bom para uma secretária? É um mercado que está crescendo, até porque o papel da secretária é um papel de facilitador. Então você está contribuindo para que o executivo possa desempenhar melhor o seu trabalho, cuidando das tarefas administrativas para ele. E as empresas, executivos, gestores, os dirigentes estão aí e precisam de auxílio. Né? Como que é o mercado de trabalho? Ele é bom mesmo para o jovem que acabou de sair da faculdade? Sim, hoje a demanda para essa profissão está, está crescente. É, visto a necessidade de, de novos produtos, visto a necessidade de, de oferta de, de serviços para a, para a população em geral, está havendo uma, uma demanda muito alta dessa, dessa área. E com essas novas tecnologias digitais, internet, esses novos meios de comunicação, isso faz ampliar muito o mercado? Não, sem dúvida. Além dessa, aí, eu posso também acrescentar a telefonia móvel, que começou muito forte e continua com uma tendência muito alta em expansão. TV digital também é uma nova tecnologia. A cada ano existe um novo serviço agregado a esses serviços já existentes. Então, a, principalmente a parte de informática com a internet, a banda larga. Secretária é uma profissão só para mulheres? Eu acredito que não, independe é, do sexo da pessoa. Você tem que ter habilidade de comunicação, você tem que ser uma pessoa organizada, você tem que gostar da sua atividade. Tendo essas qualidades, independe se é homem ou mulher. E que características que são importantes para eu ser um bom profissional? Gostar, né? gostar do que, do que faz, é, se dedicar, Estudar, tá? estar sempre à frente, buscar relacionamento, isso aí também é bastante importante. Essas características, se tiver junto com o engenheiro de telecomunicações, só vai ter só a preceitar para a função dele. O engenheiro de telecomunicações, ele utiliza a matemática no dia a dia? Bastante. É a própria análise dos equipamentos, a performance dos equipamentos, são modelos matemáticos que têm que ser seguidos. E também os resultados, o que os equipamentos, os instrumentos, o serviço em si, ele necessita bastante tanto a matemática quanto a informática. Secretária, ela usa a matemática no dia a dia? Utilizamos porque você faz controles de gastos de funcionários, você trabalha com planilhas de eventos, controlando o orçamento de, do evento, você trabalha com viagens, então você tem que controlar gasto da viagem, gasto de visitantes ou de, ou de convidados que estejam acompanhando esse executivo na viagem. Então, no dia a dia nós utilizamos para relatórios diversos, enfim. Matemática é indispensável. Então. Sim, é indispensável. Qual que é a melhor coisa na sua profissão e a pior coisa? A melhor coisa é a satisfação de, de ver um serviço, de um trabalho realizado, e esse trabalho profissional é uma amplitude social. É, vamos dizer, a, a Copa, os Jogos Olímpicos, tudo vai ter a necessidade de um empenho grande de todas as profissões e, obviamente, do gênero de telecomunicações. Então, essa aí seria a maior satisfação. Já a pior parte é algumas atividades, principalmente relacionadas à área operacional, é não ter um horário rígido, um horário, é, vamos dizer, normal, como outras profissões. Tem então, a necessidade de estar trabalhando em horários é, diferentes, tipo, começa o trabalho meia-noite e vai terminar às 5, 6 horas da manhã, mas só na área operacional. Já acadêmica, regulamentação, é, certificações, indústria, isso já tem um horário padrão. Como que é o seu dia a dia? O que, que você faz aqui na empresa? Meu dia a dia é bem atribulado, é corrido, eu tenho atividades diversas. Desde atividades simples como essa de tirar uma cópia, eu atendo clientes, eu atendo é, pessoas da corporação que ligam, eu organizo reuniões, faço relatórios, contato com clientes, contato com fornecedores. Eu tenho diversas atividades. Eu trabalho muito no computador também e muito ao telefone. Uma secretária, então, ela rala, né? É, é uma atividade que a pessoa tem que ter muita disposição e tem que ter também garra.